Eu, Freire Neu Silvio Vilgues, quero parabenizar o meu confrade em nome da província de São Francisco de Assis por mais um aniversário natalício, desejando a ele muita saúde, discernimento e muita alegria. Seja sempre um irmão querido, como você foi até hoje.